Olá! Neste vídeo, demonstraremos como protocolar o pedido de prorrogação de visto não superior a 180 dias. Lembramos que este procedimento é permitido à empresa que possua visto para execução de obras e que deseja complementar o prazo deste por um período não superior a 180 dias. Para iniciar, selecione a opção Protocolos. Em seguida, clique na opção Cadastrar protocolo. Em Assunto, selecione a opção Empresa. Em seguida, selecione a opção Prorrogação de visto para empresas não superior a 180 dias. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações e marque as declarações. Os campos que contêm asterisco são de preenchimento obrigatório. No campo Descrição do Protocolo, informe o motivo da solicitação. Insira os documentos indicados, observando a extensão, tamanho e resolução. Como exemplo, vamos inserir uma certidão de registro e quitação do CREA de origem atualizada. Clique no botão Escolher Arquivo. Em seguida, selecione o arquivo desejado e clique em Abrir. Importante ressaltar que o CREA Minas poderá a qualquer momento solicitar a apresentação dos documentos originais ou autenticados. Conclua sua solicitação clicando no botão Cadastrar. Aparecerá uma mensagem informando que sua solicitação terá início após o pagamento da taxa respectiva. Clique em Sim. Eu confirmo os dados. Você será direcionado para uma página contendo o número e os detalhes do protocolo. Para a emissão da taxa, clique no botão Boleto. Pronto! Você receberá um e-mail confirmando sua solicitação.